É. Okay. Empurra-se assim um pouquinho e mas... que okay. okay. Facebook, isso não é. brinca. Ok, Ok, vou colocar na descrição. Estou a mostrar um, um concerto açúcar. <risos> um vídeo, um link. Ah, uh, uh, que quem quiser entrar um <risos> vídeo, é em direto. Está invocável. Está? Tem que E agora Olha, vou, vou, me fazer me uma coisa, vou fazer uma coisa. Vou fazer uma coisa que vai ajudar, depois, para não haver tanto um choque técnico tão grande. Vou colocar uma parte deste recheio na gelatina. De gelatina. E assim vou misturando, porque a gelatina tem que se envolver com todo aquele é creme. É. É? E depois, depois os elementos não vão cair, porque tem a gelatina... Exatamente. Portanto, vamos misturando. E o gelado, se estás certa, é assim que se faz? Também são. É bocadinho, eles têm bocadinho, não é? Depois tem a receita do sempre... gelado. Mas que para... um gelado, é muito diferente. Por que é que podemos fazer o gelado um dia? É temos que bater bastante e tem que ter frio, não é? Temos que ter depois, não é? A questão do gelado ele é batido em frio, para ele conseguir cristalizar. Ou para não cristalizar, aliás. Não é uma coisa muito simples de nós fazermos é, a Há coisas que não dá para fazer, mas vão não Muito é triste. Uma realidade muito triste quando precisamos é de que há coisas que não dá para fazer a previsão. E eu posso mostrar ao máximo que eu consigo. Sim, aqui. Mas sempre se consegue, não é? Por isso temos que. Há coisas. Por exemplo, nós hoje aqui vamos deixá-lo uh, depois em casa. Pelo menos tem que. demora pelo menos umas, umas horas no frio. Ou uma hora no outro, Está bem? Pronto. Se fizerem um dia para o outro, não muito, é muito, é muito fácil. Mas tem muito bons pés. O que é que tem uma consistência? Agora não podemos, temos que deixar o pés Muito bom. Está? E nós temos a magia da televisão ou conseguimos? Não, temos que ter a magia da televisão. Não tínhamos tempo não é, suficiente para... para isso. Para isso é que É uma boa altura de cheesecake. É, por isso a quantidade tem a ver também com a altura dos murecos, não é? É preciso ter cheese de quantidade suficiente algum um momento no outro que está é melhor, mas pronto. tá? Olha, Pronto. Vai ao frio e nós depois vamos voltar com, com o resto. Que nós vamos fazer. É? Este vai agora ao frio. E, oh, oh, oh, oh. E vamos colocar o frio. Fazemos aqui uma, uma simulação. Fazemos aqui uma. É resistível. Agora o frio. E já voltamos. Minha vidinha. Minha vidinha. Ah. Monique, Monique. Tá bom? E agora o meu pai. Tá. Super, mega, hiper espetacular. Está bem. certeza que se. se, se, de, se, de se de de, certeza, por acaso, eu venha a ser agora. Já, eu tenho tá. tá a <risos> Está É o meu receio. Ah, é. ah, é. Não dá para descrever. O nosso diretor é daqueles que. Mas é, é uma vassoura varre tudo. É impressionante. Vai chegar aqui também. Há muitas ações. Ora, vamos seguir em frente, Eu já volto à, à Mónica. Vamos ter com já pedi de todo lado, Luís? Pois já pedi de todo lado. Oi, é? oh Vlasco. Hoje é loucura. Nem imaginas o que nos ficará aqui. Ai, se, calhar, é. se calhar imaginas. Tu é, tudo é possível. Não é? Tenho Tem qualquer é ideia. Vá, Exatamente. posso ter uma pequena ideia? Podes, pode, sem Como dúvida. Muito bem. Conta-me tudo. Olha, então, é uma nova forma de fazer transmissões em direto. Já não chegava a cá, mas Não, todas. Então, esta é uma nova forma. Nós já estamos em direto. Uh, então. Eu penteado. Ah, estou a muito... direto. Agora muito estou, muito bem, melhor, muito não estou muito melhor. Estou é muito melhor. Antes voltava em direto. Tá, claro. As claro. vantagens de estar em direto e ter uma webcam. Faz-te Tem essa vantagem. É, sim, eu não vejo nadinha. Ok, mas imagina. Imagina, está <risos> assim despegadinho. <risos> então. então, esta é uma nova forma de transmitir em direto. Que já estamos. Uh, portanto, oh, estás, estás a ver agora a, a, a transmissão? Adeus. com Com vale. delay para o professor. Tem delay, não tá? tem? Tem delay. Uh, temos aqui um comentário. Uh, uh, tem aqui o Adriano Coelho em que diz, espero quando voltar também haja destas receitas. Hum. É o Mind, que foi operado. Eu ele manda um grande beijinho okay. para o Mind e que foi a Fátima, eu quero saber da aventura toda, que foi, ele é e vai, e vai, e vai, e anda aqui e fica acampado e dorme em sacos de cama e aquilo é uma aventura, uma fé que não acaba nunca. Uma loucura. uma loucura. Então ele está aqui a comentar. Então tem aqui a vantagem de que no próprio vídeo eu posso incorporar os comentários. Tenho aqui Ana Melo, linda, o único comentário que ela Muito fez. obrigada, Ana. Ana Mel. E depois, uh, temos aqui mais alguns comentários que estão surgindo. E, isso portanto, está na tua página, é isso? Está a dar na minha página, portanto, quem quiser entrar connosco em direto, em vídeo, pode fazê-lo. Uh, basta ir ao Facebook, pesquisar por Vasco Marques, ir à página e tem lá um link na descrição. Ao entrar nesse link, temos aqui uma sala de espera. Que está aqui a ver? -me. Não é possível. E as pessoas entram aqui em vídeo, nós vamos dando permissão, as pessoas entram em vídeo em direto connosco. O Luís está a perguntar se tem comments, só de te espera. Tem, sim, sim, tem. Uh, tem mas... uns bolinhos já à prévia. É, para a, é, da, da, Mónica. da Mónica. Olha, mas podíamos pôr este link também na nossa página Facebook para sim. as pessoas irem. Eu penso que está. Eu penso que está já. Ah, já está, já está já na está. página da Maria, sim. Portanto, pode ir à página da Alamaria. Trabalho com, com profissionais de grande carreira. Antes de pensar, já está feito. Já está feito. Já já está está quem feito. é que o sou quer mais? Está. Olha. Tenho aqui mais alguns comentários que vou já também, interessante mostrar. Portanto, esta é uma das novidades. Portanto, ele está a olha um ele, olha ele, é uma atenção para o Facebook. Luís, entras aqui connosco em direto? Já está aqui olha, aqui atrás, a aparecer. Eu, que, eu queria que ele entrasse é. através do link para poder mostrar aqui no direto. Será que é possível, Luís? Tenta, então, Luís. Ele para, para Quero entrar de todas as formas. Que Exatamente, que estar, é no é a de... clara, estar no computador. Portanto, este é um novo serviço, relativamente novo, que há alguns meses, chama-se BeLive.tv. Este serviço é gratuito uh, e permite fazer transmissões em direto para o Facebook, em que permite os comentários que as pessoas estão a fazer, portanto, eu estou nesta plataforma, vejo as pessoas estão em direto, um, e consigo colocar os comentários dentro do próprio vídeo, que gera uma interação muito interessante. O Facebook nativamente não faz isso, os comentários estão por baixo. Pois. E o que consigo? Destacar aquilo que eu quero, portanto, estimulando a, a, a interação. Uma outra uh, grande vantagem outra, Olha, mas isto... Ana Luísa Ribeiro. Estou a ver muito bem. Muito obrigada, Ana. Tenho aqui Isabel Basto, altamente, só coisas boas. Isabel ainda não viu o cheesecake que eu tenho ali. Ok. Tenho aqui outro. Oh, André Viegas Ribeiro. Olá, Maria Cerqueira Gomes. Estou, estás linda. Estou a ver em direto. Ah, muito muito obrigada, André. Okay. Portanto, temos aqui temos aqui muitos, muitos comentários. Tenho aqui o um outro comentário. O Fernando Santos diz que a Maria na cozinha é um desastre. <risos> <risos> Não deve estar bem informado. Por acaso eu cozinho bem. Ok. Ele e não, também não está, como bem, mas cozinho. Não, não, não bem. está bem informado. São comentários, são comentários de pessoas que não estão devidamente informadas das suas palavras. Um desastre! Exatamente. Eu acho que se calhar faltou colocar um emoji no final, não é? Que estava, estava a brincar, não é? Com certeza. Eu acho que sim. Então, uma das uh, particularidades é, é, é realmente esta interação, como vês, que, é que junta no vídeo e que estimula cada vez mais. O número de pessoas está a aumentar bastante. Uma outra grande vantagem é a possibilidade de termos três modos de fazer diretos. Um deles é perguntas e respostas, em que eu entro só com uma câmara, as pessoas fazem perguntas e, e uso esta interação. Uma outra possibilidade é um modo de entrevista, em que entra uma outra pessoa, como a webcam, e estou a fazer uma entrevista em direto, como se fosse um Skype, mas em direto para o Facebook. E a terceira hipótese, que é aquela que estamos uhum. a, a usar agora. Uh, Olha, tem... Apresentava... tem aqui um comentário. Uh, Marisa Gonçalves, a Maria é uma grávida linda. Muito obrigada, oh, Marisa! Olha, <risos> temos agora um comentário com em emoji, Tão linda a nossa Maria com uma rosinha. Muito querida. Oh, ok, cá está. Eu posso apresentar o meu blog em direct também para as pessoas que querem seguir no meu Facebook. Pode ser todos na Pode. apresentação, não é? Esta terceira hipótese tem realmente uma função muito interessante que é. Poder partilhar o ambiente de trabalho, ou seja, eu posso clicar aqui no share e ele partilha o meu browser para mostrar, por exemplo, o teu blog, por exemplo. Ah. Então exemplo, pode, podes ter vários ecrãs, podes ter três ecrãs e mostra em simultâneo. Por exemplo, eu adicionei aqui uma terceira opção, que é a possibilidade de poder mostrar fotos do Facebook, vai vai ao Facebook, à ah. página, escolher o um álbum que eu quero e mostra as fotos. Então, eu coloquei aqui um álbum. Como é que tu aprendes isto tudo? Sabes que eu não tenho que fazer, tenho que me entreter com alguma coisa, não é? Andar não tenho que fazer, novidades. é ótimo. Então, por exemplo, agora aqui estamos a ver dois planos ao mesmo tempo. Então, um dos planos são as fotos do Facebook em que eu posso ir rodando as fotos automaticamente. Aqui ele vai ao Facebook então, e as fotografias nossas de outras semanas? Sim, de, exatamente. Aqui foi fotografias de, exatamente, de outros programas em que eu estou a passar. Podia passar um ambiente de trabalho lado a lado ou podia ter três ecrãs em simultâneo e mostrar essa, essa informação. Tenho aqui outro comentário. Maria Emanuel Marques sempre linda. Maria Manuel Marques é minha irmã. É. é mesmo, ó, está em direto, ah, também, sério? é incrível. Maria e Manoel, tem o Manuela. Manoela Maria e Manoel. Maria e, Man... e Manuel. É o nome da tua irmã? Sim, ah, sim. Okay. Maria Manuel. grande beijinho. Okay. Muito obrigada, tenho um irmão muito querido. Estás a ver, olha, já estás a ser citada aqui na, em direto. Já. Tenho aqui já uh, duas pessoas que querem entrar connosco em direto. Adriano Coelho quer entrar Ai, conosco em direto. Ah, eu não Vamos colocar aqui então o Adriano Coelho em direto. Adriano, estás pronto para entrar? Estou a ver uma televisão, mas queria ver-te a ti. Queremos ver-te a ti, queremos saber como é que correu a operação, Mind. Adriano, estás em preparos? Sim. Há uh, maneira para aparecer em direto, no Facebook, na televisão. Mind! Ele está em calções. Não está a mostrar a perna agora? Adriano, estás pronto? Está ali a pensar. Está a pensar. Eu vou colocar aqui para cima. Está a notificá-lo, ok. Ah, eu acho que ele se foi vestir. Ele estava em calções. Ah, que <risos> se foi vestido. Acho... É... Se calhar, se calhar. É se menino. Calhar. Se calhar. Então, uh, as possibilidades que eu tenho. Isso é muito giro. É muito giro. Ah, tenho aqui outro comentário. José Ferreira. O que é que diz? Ele diz: Adoro essa linda menina. Está cada vez mais bonita e linda. Beijinhos. Menina grávida e muito linda. Aqui está. Tem oh, este é... Só por causa gente, disso é um coment... que ele se tenho aqui, um... <risos> tenho aqui um comentário de um conhecido teu que diz: Também estou a ver, que é o Arnaldo Roseira. Ah, oh, o, o Arnaldo está ali. Olha, o seu o Arnaldo. Arnaldo está ali, garante no telemóvel. Muito giro, isto é mesmo. Muito giro. É incrível. E isto é funciona é... muito bem. Muito bem. Acho. Muito bem, porque as pessoas sentem-se acarinhadas, sentem os comentários de nós destacamos, portanto, gera muito mais uh, interação. Claro, há, um, há uma resposta imediata. imediata e depois vem, vem ali o seu comentário. Muito engraçado. Portanto, é uma função profissional e um meio muito fácil. Portanto, isto basta ir a BeLive.tv, criar aqui uma conta gratuita e com uma webcam... BeLive.tv Estou a usar esta webcam externa só para poder, se quiser, facilmente mudar de plano. Eu vou colocar aqui lá o Arnaldo. Okay. Posso mudar facilmente, mas podia mudar, uh, podia usar a webcam do próprio portátil. Também dá para fazer com o smartphone, Sim. embora uh, no computador uh, tenha mais funcionalidades. E esta grande vantagem de eu poder adicionar várias pessoas aqui em direto, não sei se o Luís, entretanto, uh, conseguiu entrar pelo link para entrar O Luís em vai direto. conseguir quando o programa acabar, não o conheço. Isso seria interessante. Ou, uh, Ai, não, não tem sinal para mandar. Ah, ok, de, de internet, provavelmente. É de internet, Luís. Ou se calhar o vídeo está com, com outra câmera ligada cá para baixo. Se calhar. Se calhar é essa a situação. Mas, de qualquer modo, Eu através, é, através do, do link que está disponível, qualquer pessoa pode entrar em direto hum? um, e, e interagir connosco. Portanto, podemos adicionar fotos do Facebook, podemos partilhar um bem de trabalho que está no browser e podemos entrar com até três pessoas. Sim. Sim. Fantástico, não é? Muito giro. Temos hum. aqui mais comentários. Tenho aqui o Bernardo Saraiva. Também estamos a ver e deixamos beijinhos para toda a equipa. Um grande beijinho, Bernardo. Bernardo. Olha, muito engraçado é. isto. Gostei muito de conhecer. Tenho aqui muitos, muitos comentários. Mesmo? Eu destaquei alguns. Uh, portanto, é muito simples. Portanto, tenho a possibilidade de mostrar aqui a interface. Não sei se até com a câmera consegue conseguimos. mostrar aqui a própria interface. Portanto, a interface é muito simples. Tem três planos. Cá está a interface. Portanto, Eu não vejo nada. Tenho aqui a sala de espera, cá em baixo. Tenho os três planos cá em cima. E do lado direito tenho aqui os comentários que posso destacar. E em cima tenho a mudança também dos vários planos de composição de planos. Uhum. Portanto, super simples. A possibilidade de ter uma transmissão uh, profissional uh, gratuita ao alcance de qualquer pessoa que transmite para o Facebook. Uma dica final é, depois de fazer este direto, que tem um aspecto muito profissional, pode fazer download do vídeo. Através uh, da página do Facebook, em ferramentas de publicação, pode descarcar qualquer vídeo, incluindo os diretos, e depois pode publicá-lo no YouTube, ou no, YouTube, no Twitter, ou no Instagram. Portanto, é uma forma de produzir vídeo e depois propagar em vários sites. Gostei imenso de conhecer esta, esta nova forma de comunicação. Uh, BeLive.tv uh, Muito obrigada, Vasco, uma vez mais. Obrigado. Consegues manter não só a equipa, mas também, eu já é falar para isso. esta Câmara, vou falar para também aqueles que estão em casa, não só a equipa, mas também os telespectadores do nosso programa bem atualizados no que diz respeito a formas de comunicação nas redes sociais. É isso mesmo. Muito obrigada. Podem saber mais informações em www.vascomarcos.com. Muito obrigada, Como? Vasco. Obrigado. Agora liguem para o, para o 14 ou para o 13. Do, da nossa televisão, que eu vou ali falar de açúcar, é verdade? É? é isso mesmo? O quê? Ali é o eu não consigo ver bem. Anotas. só para que saiba, e em sua homenagem, X-Centimónica tem muitos anos Ai, é? Como ah. é que vocês Foi um jantar, esta foi muito animada, que ah. Deus, é meu de anos. Eu tive tupere... que ter um mais cedo, porque eu estava muito animado. São os grandes amigos, portanto eu estava ali. Ai, grande parecia. Uma princesa, não é? é ainda. Ainda estou a comer. Ainda estou a comer com tu és a grande amiga da Olhem, olhem, comemos, comemos, comemos, explica o que é que nós comemos, Olha, vou explicar, é, é. portanto, está o nome maravilhoso, está ah, <sim>. o nome maravilhoso,